E aí Clan Shadon, aqui de novo, a gente está vindo com Fall Guys, jogo indie para PC e Playstation 4, é um Battle Royale, podemos dizer assim, é muito parecido com as Olimpíadas do Faustão, que são inspiradas no Takeshi Castle, programa japonês de TV, onde os indivíduos tentam cumprir um circuito, e é só isso, tem só tentar cumprir o circuito, e é exatamente isso o jogo. Caem 60 pessoas numa área e você vai ter que fazer. Os circuitos sempre mudam, às vezes são jogos em equipe, às vezes são individuais. Vamos jogar um pouquinho, a gente vai dar uma olhada aqui na questão de customização. Enquanto tem as cores, padronagem, a gente monta o nosso personagem. Ele parece ter até um, uma bermuda de coraçãozinho, ele é laranja. As cores do nosso canal. Ele está usando as patinhas aqui de sei lá o que. Lobo mal, também tem a parte de cima, mas a gente não vai usar nada disso, vamos usar o simples, ele tem algumas animações, é isso, a gente só tem isso, tem a parte de passo de temporada, não sei se dá para comprar ainda, eu tenho muitas coisas, ó. muitas animações, essas moedinhas que dá para comprar, customizar o seu personagem melhor, mas também você consegue conquistar jogando. Pelo menos na primeira temporada. É isso. Vamos jogar? O vai caindo aí até achar uma partida. Por acaso, se estiver experimentando dificuldades para encontrar a partida, está mais que normal porque o jogo foi vendido muito mais do que o planejado. Então, loucura nas alturas. Vamos jogar. Vença os obstáculos e corra até a linha de chegada. Será que a gente vai conseguir? É difícil, viu? Não é muito fácil não, porque um personagem barra no outro vocês vão ver. A música é bem animada. Muito bem, a gente tem que correr, tem todos os amiguinhos aí para superar. A gente está ligeiramente lagada. Tá muito mal Tá muito mal Começou muito mal Ok Tem as bolas Talvez a gente tenha recuperado um pouco Mas não muito Não sei se a gente vai conseguir classificar, mas... Fazer o possível. <risos> Nossa, tem a parte de baixo. Oh, caiu! Com certeza a gente não vai conseguir... Vamos sim, vamos sim, a gente conseguiu ficar... <risos> todos a gente foi bem mal, mas conseguiu se classificar entre os 34. Esse número varia por algum motivo, mas... Agora vem a próxima prova. Eu só cheguei até a terceira, não consegui passar de aí. Escalada suja, nossa! Esse a gente nunca passa. Você tem que cumprir o trajeto, enquanto você cobre, tenta atravessar o trajeto, vai subindo a lama, que é esse caldo rosado. Conseguimos, conseguimos fazendo uma loucura Muita gente já está ficando pelo caminho E a gente já chega no obstáculo onde a gente nunca consegue vencer De novo Mais uma derrota <risos> E é muito difícil porque os personagens vão se esbarrando Nossa Sabia que era possível subir oh. Eliminados Por que que eu não pensei nisso antes? Eu consigo se jogar, vamos acompanhar o final da partida Ainda tinha essas Essas partes aí é Ainda mais, mais lento A música vai ficando mais bizarra, parece Só tá jogando isso aqui bastante, viu? Tá todo mundo já com umas skins loucas. Olha aí, o outro de hot dog. Você pode tentar fazer isso aí, impedir os outros de chegar. Sei lá, acho sacanagem, acho melhor vencer e tá tudo certo. <risos> tô bem. Vamos a próxima partida. Depois que ganha ou perde, você recebe uns pontos aí, sobe de nível. Que é o passe, né? Procura nessa altura, segunda vez seguida. Vamos ver se a gente vai melhor agora. Definitivamente fomos melhores aqui na primeira trecho. É menos sofrido. Oh, não, tudo bem, deu certo. Ih, tá bom. Está na reta final, tem bastante amiguinhos que conseguiram chegar longe. <risos> Muitos amiguinhos chegaram quase junto conosco. Muito bem, muito bem. Então, um pouco melhor, né? Do que a da última vez. Pega, pega em equipe, muito bem, use shift para pegar a cauda, muito bem, é um desses jogos em equipe, né, tem que tentar pegar o rabinho de quem tem, tipo esses aqui tem rabinho, então eles têm que se proteger, a gente tem que roubar de quem tem, então vamos lá, tipo, esse cara aqui, ó. roubamos o rabinho dele, então, a gente tem que ficar se protegendo o máximo possível. Já não deu, já não deu. Bom, tem um aqui já encarregando, tá pegando esse. <risos> é muito difícil. Não tô tendo nenhum progresso pro caminho de ninguém. Aí. Não conseguimos. Foi sofrido, hein? É muito alucinado o bagulho. não me engano, o time que fica por último que perde. É, foi isso mesmo. 27, hein? vamos ver o que, que vem agora. Os jogos em time dão um certo nervosismo exige muito. <risos> ah, escalada suja. A gente conseguiu dar uma destacada, hein? Não cara, não me é atrapalha Eu só sou atrapalhado o suficiente Agora complicou, ficou para trás, complica São muitos os jogadores Sempre não consegue superar essa marca toda vez. Ai, tá bom, Gangorra, Esse é tenso, é bem tenso. Eles vão descobrir o porquê. Dessa vez mostrou tudo. Tentar ficar sempre mais ou menos pelo meio No começo, a Gangua não desequilibra tanto, mas depois vem a capacidade de estar em último lugar a Outra vez foi ruim também, foi a primeira vez que eu joguei isso não foi bom não a gente ultrapassou muitos nessa brincadeira. Hum. Não, não, não, não, não, não, não. Muito não. bem, às vezes com um cara assim ó. E ele vai tentar impedir a gente de, de chegar Deu tudo certo, da forma mais errada possível <risos> Acumuladores, mantenha as bolas na sua área para marcar pontos aí aqui Esse eu nunca joguei Eu acho que o segredo desse aí é defender O cara vai vir tentar pegar aqui ó. Só segurar ele. E tentar defender. A gente tá sem nenhuma bola, que legal. O que acontece essas, essas tristezas? Defesa, hein? Talvez o ideal seja ir atacar o vermelho. Nossa! <risos> Meu time é o pior disparado. Tô louco! Onde você tá levando a bola, cara? O cara tá midi Tentar defender. De novo prorrogação. Deixa eles se matar lá. A gente tem três bolas. Né? Aí vamos ganhar! O azul ficou de fora. Eu tava xingando meu time e olha só que legal. A gente acabou vencendo. E eu não fiz nada. Eu não me engano não fiz nada, nada, nada. Corrida de esquiva, isso é legal. Das frutas voando. Não é muito longo o trajeto. Desvio das frutas voadoras. <risos> já perdendo, mas tá bom Nossa, as frutas tá no máximo da agressividade as frutas nesse nível Nossa Vamos tentar, vamos tentar rodamos hein <risos> rodamos com... tá tem sete hein vai ficar para trás nossa o cara parece que catapultou a melancia gente tá bom tá valendo foi legal <risos> a gente não foi nada bem mas tá bom tá aí pessoal Paul Guys um jogo não muito caro, bastante divertido. Por enquanto esses problemas, porque foi colocado no ar há pouco tempo, né? mas com certeza vão corrigir, os desenvolvedores estão de olho, a gente está vendo aí no, nas redes sociais, né? o papel, eles atuando. E bom, eu vou brincar mais um pouco depois. <risos> depois que ao o vídeo. Assim, se vocês gostaram, deixa o um like, se inscreva no canal, dá uma olhadinha nos nossos vídeos, a gente joga jogos indie, Metroidvania e recomendações. Deixa um comentário para a gente, gente se posta lendo e fica assim, até o próximo vídeo, ó. viva a amizade!